Olá, pessoal! Bem-vindos à te terceira parte, né? Do, da nossa oficina, Descomplicando o Currículo Light. Espero que até aqui vocês estejam entendendo tudo e também que estejam gostando. É, na, no nosso momento, no nosso encontro passado, a gente é, falou que daria prosseguimento em relação a parte de projetos do currículo, certo? Então, no nosso encontro passado, a gente parou na atuação profissional. E agora, vamos seguir aqui. Talvez, é, dos nossos encontros até aqui, esse seja o mais curto, porque a gente vai falar mais, de forma aprofundada, só sobre os projetos e sobre a produção bibliográfica, certo? E aí, no último módulo, eu preferi deixar... É, os eventos e algumas dicas que eu tenho para dar para vocês sobre a organização do, do currículo Então, sem mais delongas, né? Eu espero que vocês gostem desse momento de hoje. Bom, como vocês viram, né? A gente tem essa barra de ferramenta aqui, certo? E aí, o que, que acontece? A gente já viu os dados gerais, já viu a formação, já viu a atuação profissional. Agora, a gente vai falar pouco sobre os projetos. E vocês estão vendo que quando a gente clica nessa aba, né? Ele gera... É... Essa extensão aqui, onde vai é, falar sobre vários projetos. Tanto projetos de pesquisa, projetos de extensão, ensino. E aí a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre isso. É, como eu falei para vocês, são vários os tipos de projetos, certo? E vou falar um pouquinho melhor, mais aprofundado, sobre projetos de pesquisa. Só que, pessoal, não muda muito. Tá? Então, se você for falar de projetos de ensino, projetos de pesquisa, projetos de extensão, não vai variar tanto, ok? É, sempre, tá, sempre vai ser as mesmas informações, o que muda é uma coisinha e outra. Então, vocês não precisam se preocupar em relação a isso, tá? O que é que eles pedem na hora de cadastrar? Eles pedem é, em relação se o projeto ele já foi concluído ou não, se ele ainda está em andamento, ok? Ok? Então, vocês conseguem ver aqui né, lateralmente. Por exemplo, esse daqui meu é de 2019 a 2020. Então, ele já foi concluído. Agora, em 2020, eu comecei em um e ele está se estendendo até agora, 2021. No caso, vai terminar agora em agosto. Então, por isso que ainda está aqui, atual. Porque é como se esse meu projeto de pesquisa ainda estivesse em desenvolvimento. Além disso, eles vão é, pedir o título do projeto, né? No caso, por exemplo, esse aqui meu. O nome é Manipulação Comportamental em Aranhas Induzidas por Fundos patogênicos no Massis de Baturité. Então, essa é o título do meu projeto. Aí, além disso, eles é, pedem uma pequena descrição sobre o projeto, é, o que você desenvolveu, quais são as áreas é, envolvidas nesse projeto de pesquisa. Então, esse daqui, meu, como ele já está concluído, eu fiz na descrição, falei sobre esse projeto, mas se vocês é, prestaram atenção, esse daqui eu não escrevi nenhuma descrição, certo? Eu estou esperando é, o meu projeto acabar, e aí eu tiro um momento e escrevo sobre ele. Então, é isso que eu faço. Mas sempre que acaba o projeto, eu gosto de escrever um pouquinho sobre ele. Além disso, eles perguntam quantos alunos estão envolvidos, né, nesse projeto de pesquisa, e no meu caso, o meu é gradua em graduação, só é um, porque só é eu, e doutorado é um, porque é meu orientador. Mas tem projetos que eles possuem mais de um aluno, né, de graduação, de iniciação científica. Por exemplo, pode ter um aluno que seja bolsista e um aluno que seja voluntário, por exemplo. Então, varia bastante. E, além disso, eles perguntam o nome dos integrantes, né, eles, querem, eles pedem para que a gente referencie. Então, no caso aqui, os integrantes sou eu, Juliérica, e, além disso, tem o, o meu orientador. Então, eu coloco aqui coordenador do projeto, a gente... Na verdade, gente, uma coisa interessante é que você não consegue cadastrar o projeto se não tiver um orientador. Então, sempre tem que ter um coordenador do projeto, senão você não consegue cadastrar, certo? Aí, além disso, outra informação seria o financiador. Tem alguma agência de fomento que financia esse teu projeto? Se sim, Aí, tu vai dizer, ah, no meu caso, é a CNPq. Então, eu menciono lá, Conselho Nacional de Desenvolvimento de Científico e Tecnológico, a CNPq. E aí, do ladozinho, eles perguntam se você recebe algo por isso, né? Se você recebe a bolsa. E eu coloquei, eu coloquei que sim. Então, aqui do lado aparece bolsista. Nesse meu projeto aqui, eu era bolsista. Então, eu era remunerado por isso e tinha dedicação exclusiva, certo? Aí, quando eu comparo com esse daqui, de 2018 a 2019, que eu trabalhei com etnobotânica e biodiversidade vegetal, se vocês perceberem, é porque não dá para ver aqui, né? De forma tão clara. Mas aqui embaixo só tem integrantes. Não tem agência financiadora porque eu era é, somente voluntária no grupo de pesquisa. Nos projetos eu atuava de forma voluntária, no tempo que eu tinha disponível. Então, não era aquela coisa exclusiva. E aí a gente consegue diferenciar isso um bolsista voluntário com um bolsista remunerado a partir disso, porque aqui a gente tem uma agência financiadora e aqui não, tá? E aí, basicamente é isso, tá? Essas são as informações que eles pedem na hora de entrar achar a um projeto de pesquisa. Da mesma forma, o um projeto de extensão então sempre tem que ter o quê? A data que ingressou, a data que saiu, o título do projeto, quem é integrante, quem é coordenador e uma pequena descrição desse teu projeto, certo? Então... Na hora de cadastrar, você tem que se atentar somente a esses pontos, ok? Em relação à produção bibliográfica, gente, vocês estão vendo aqui, ó, que quando a gente aperta em produção, na verdade, aparece produção bibliográfica, aparece produção técnica e outras produções artísticas e culturais. Nesse nosso momento aqui de hoje, a gente vai falar é, de forma mais aprofundada da produção bibliográfica, que vocês estão vendo aqui, que se expande, né, para muitas outras coisas E a gente também vai falar um pouquinho de, é, de dois pontos que eu acho importante na produção técnica, que eu acho que, que é válido ressaltar, tá? Bom, em relação à produção bibliográfica, é, a gente pode cadastrar artigos completos publicados em periódicos. Então, aqui a gente vai inserir somente, certo? Artigos que já foram publicados é, em algum periódico, algum alguma revista, certo? Então, é importante que você tenha em mãos todas as informações desse seu artigo. Se tem a, é, a numeração do DOI, é, quem são os autores, qual o título desse seu artigo. Todas as informações você tem que ter na hora de cadastrar, ok? E aí, outro ponto seria artigos aceitos para publicação. Nesse caso, a gente insere artigos que ainda não foram publicados. Mas é, a pessoa já possui uma carta de aceite, né? Essa carta de aceite já foi recebida. Então, você tem, digamos assim, essa autonomia para cadastrar lá esse artigo nessa aba. isso é importante por quê? O que acontece muito nesse meio acadêmico, a gente sabe, e como eu mencionei anteriormente, muitas pessoas, assim que terminam a graduação, elas tentam uma pós-graduação. E aí, por exemplo, vai que a tua tese, né, o teu TCC, é, ele gere um artigo. E aí não, não dá tempo de tu participar do processo seletivo do mestrado, por exemplo, porque a prova é num dia, e o artigo exemplo, só sai uma semana depois, certo? E aí esse artigo ele já foi aceito. E na hora de que eles forem avaliar teu currículo, e aí o que, que acontece? Não tem nenhum artigo lá? E a gente sabe que o artigo ele é importante, né? Então você tem é, esse espaço lá reservado no currículo para que é, você consiga concorrer, é, por exemplo em processos seletivos, na pós-graduação. E essa parte de artigos aceitos para publicação conta com um artigo publicado. Então, se tiver uma pessoa concorrendo contigo e essa pessoa tem um artigo publicado e o teu só foi aceito, é como se você estivesse no um equivalente. Você não vai variar em relação a isso, tá? Você não vai receber menos pontos só porque o artigo não foi publicado ainda. E aí, outro ponto seria os livros e capítulos. Nesse, né, nessa abazinha, você vai inserir somente os que já foram publicados, né, e que você tem em mão também os dados de publicação, incluindo números identificadores, caso isso seja online. Então, por exemplo, se você publicou um livro, você tem que ter o título do livro, você tem que colocar os autores, né, se for só você, tudo bem, mas se não tem que ter os restantes demais. É, você tem que colocar em relação à quantidade de páginas, são muitas coisinhas que você precisa ter, né, é, os dados em mãos. Da mesma coisa se for um capítulo, isso, né, for um capítulo você tem que ter o nome do livro Quem são os autores E aí você vai especificar qual capítulo É que é, se refere a você Que foi você que escreveu e que é de sua autoria Tá bom? Além disso Também é possível cadastrar né, Textos, jornal ou revistas E aí aqui vão, é, São publicações em veículos jornalísticos Ou similares E também novamente, sempre é importante Lembrar para vocês terem os dados em mãos Porque toda publicação né, te gera um número então, tudo isso, nós, de cada chave, você tem que ter. Então, chegamos a essa parte aí de publicações, de artigos, em jornais e revistas. É, e agora a gente segue um pouquinho mais para essa área que talvez seja mais nossa realidade, né? Porque tem uma parte na, na aba de produção bibliográfica que são trabalhos publicados em análise de eventos, certo? E aí aqui são trabalhos completos, resumos ou resumos expandidos que foram publicados em anais. E aí você também tem que ter em mãos as informações sobre o evento e sobre essa publicação. Para quem já participou, por exemplo, de um congresso, de um encontro ou algo assim, sabe que é, o, o evento ele pode gerar uma produção, né? Então, normalmente, eles fazem é, é, esses anais e aí sai tipo como se fosse um livrinho, né? O, onde vai ter todos os resumos, todas as pessoas que é, Participaram do evento. E aí, isso conta como uma mini publicação. E é muito interessante, porque constantemente a gente está produzindo coisas dentro né, da academia. Você vai apresentar resumo, seja ele simples ou expandido, você vai apresentar lá no, no evento. E aí, você pode cadastrar aqui. E da mesma forma, é o item é, a, a seguir, que seria a apresentação de trabalho e palestra, né? Que seria esse aqui. Então, aqui, são trabalhos de comunicação. Conferência, palestra, congressos, seminários, simpósios ou outros, né? Que são apresentados em eventos. Não devem ser inseridos de trabalhos que foram aprovados, mas que não foram apresentados, né? A gente tem que ter sempre em mão as informações, porque nós Cadastrar, eles solicitam. Então, por exemplo, aí eu me cadastrei no um evento, eu escrevi todo o resumo, mas eu não fui lá apresentar. Não deu certo apresentar e aí eu não sou certificado. Eu não tenho como provar que, que eu participei efetivamente desse evento. Então, você não coloca, tá? Você tem que ter um certificado dizendo que você apresentou o, o trabalho ou a palestra no evento. E aí, aqui, gente, por exemplo, é uma dúvida de muitas pessoas. Porque lá na parte de eventos, tem uma, uma parte que é a apresentação, né? A apresentação de poxa e... E muita gente coloca as coisas lá. Eu até falei para vocês que no começo, né, no nosso módulo 1, um, que muitas coisas são repetitivas no currículo e acaba gerando essa confusão. E aí, o que, é que eu falo para as pessoas? Olha, não vai interferir se tu apresentou um pôster, é, um resumo, e aí tu queira né, cadastrar aqui em apresentação de trabalho. Tu pode cadastrar aqui, mas também pode cadastrar em evento. Só que como é que eu faço? Às vezes, eu prefiro selecionar. Apresentações de trabalhos que foram em congressos, em eventos que têm um maior nome e que são é, mais próximos da, da minha área, por exemplo. Se eu fui apresentar no congresso de microbiologia, e aí eu apresentei um trabalho muito importante para mim, que é da minha área de pesquisa e tudo mais, eu acho que é um evento, um congresso, então eu coloco ele aqui em apresentações de trabalhos porque ele vai ter um destaque maior. E aí, apesar de ter sido apenas a apresentação do meu resumo, né? É, em formato de pôster, pode ser, publicado, pode ser é, cadastrado aqui, ok? Aí o que eu falo para as pessoas é talvez você balancear, tipo, quais são os seus trabalhos que têm maior relevância e que você quer cadastrar aqui e os outros que você acha que, que tudo bem cadastrar lá em eventos, entende? E outra coisa, palestras, se você palestrar em algum evento, se você deu palestra. Isso vai aqui em apresentação de trabalhos e palestras. E aí, isso tem um, um diferencial e um destaque maior no teu currículo, né? Porque tu tá dando ênfase em trabalhos que tu considera mais importantes. Mas não que cadastrar lá em eventos, esteja errado ou vice-versa, certo? Não, não tem essa. Então, é mais, é mais para ti analisar e avaliar quais trabalhos tu acha que tem é maior relevância e que cabe aqui nessa parte, Tá? Eu espero que tenha ficado claro, mas se não depois, gente, qualquer dúvida desse nosso momento aqui, vocês podem enviar por e-mail, e o e-mail eu vou disponibilizar na nossa palestra, ou, na nossa palestra, dessa nossa piscina, desse nosso momento, que, que aí vocês podem entrar em contato comigo que não tem problema, eu respondo, tá? Ou então vocês entram em contato com os meninos do, do encontro, né, de química, e aí eles me passam a pergunta e eu respondo, não tem problema. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre produção bibliográfica, mas tem pontos é, em produção técnica, dois pontos que eu acho importante né, serem também destacados, que seria a parte de curso de curta duração ministrado é, e redes sociais. Gente, cursos de curta duração ministrado, por exemplo, você participou de um evento e aí você deu um mini curso. Onde é que eu cadastro? Você cadastra aqui em produções técnicas. Tá? Vai ter uma aba lá é, de... Vou até montar para vocês verem. Que seria bem aqui, ó. Outras produções técnicas, tá? Tu vai cadastrar ele bem aqui, nessa, na última parte. Outras produções técnicas. Tu clica nessa opção e aí ele vai te gerar uma aba lá e você vai cadastrar o teu mini curso. Certo? É, e, além disso, outra coisa que eu acho muito importante seria as redes sociais, né? A gente sabe que essa parte é, de divulgação científica ela tem crescido bastante. Isso tem sido muito mais sido influenciado também por esse nosso período pandêmico, onde toda é, é, essa comunicação científica que a gente faz aqui no meio acadêmico e transforma em divulgação científica está sendo repassada através das redes sociais, né? Do Instagram, do Facebook, do YouTube, enfim. Então, essas redes sociais, para a plataforma, para o currículo, ela também tem sua importância. Então, por exemplo, se você tem lá um Instagram onde você fala sobre sua área de pesquisa ou então o seu grupo de pesquisa, o seu laboratório, ele tem um Instagram, você pode estar co colocando aqui isso vai colaborar e enriquecer o seu currículo. Porque é uma coisa além do que a gente produz dentro da academia, a gente está levando esse conhecimento para fora, né? E aí, por último, eu falei que eu ia citar sobre educação e popularização da CIT, né? a gente insere nesse módulo as produções que foram realizadas visando especificamente a divulgação científica. Então, como eu mencionei para vocês anteriormente, a divulgação científica ela tem crescido muito, né? E, e para a ciência, isso é importante, a forma que você leva o conhecimento das pessoas. Então, na, como é que acontece isso? Na hora de você cadastrar alguma coisa, por exemplo, eu cadastrei que eu ofertei um mini curso, Certo? E aí, na hora que eu estou cadastrando o curso, vai surgir uma pergunta lá no final e vai perguntar assim, você considera essa produção é, que valoriza a educação e popularização da CIT? Se você marca assim, é, lá no final do teu currículo vai aparecer lá, educação e popularização da CIT, e aí vai ter uma estrelinha. E aí vão ser todas as suas produções que tu considera que tem esse teu de divulgação científica. Mas, se tu quiser visualizar de uma melhor forma, né, o, a plataforma ela disponibiliza esse módulo aqui, onde tu vai clicar. E aí, ele já até separa quais são as atividades do currículo que eles consideram é, popularização né, da ciência e da tecnologia. Por exemplo, é, curso... Até ele coloca aqui, ó, curso de curta duração ministrado. Tem uma opção aqui. Trabalhos publicados em análise de eventos. Apresentações de trabalhos. Então, são coisas que a gente desenvolve na academia e que a gente acha que tem esse retorno né, e valorização da divulgação científica. Então, tu pode estar clicando aqui e cadastrar também por aqui, tá? Mas também isso pode ser feito durante o cadastramento das tuas atividades. Bom, vamos encerrar esse módulo por aqui. Como eu falei para vocês, ele é um pouco mais curto. A gente vai falar falou um pouco sobre essas produções bibliográficas e, e viu onde que direciona cada coisa. E aí, no nosso próximo módulo, que será o último, que é o módulo 4, a gente vai falar sobre eventos e métodos de organização do currículo. Para a gente fechar isso, né? E aí, vocês terem esse conhecimento geral sobre a plataforma. Tá bom? Então, é isso. E até o nosso próximo módulo, tá?